Bom dia, bom dia a todos e a todas. Voltamos para falar aos amigos da rede social sobre a semana de Delega. O primeiro caso foi o caso em que foram envolvidas duas famílias que trocaram tiros, um irmão do envolvido e o pai do envolvido, pelo simples motivo de uma namorada onde um vizinho da zona rural, aqui da região, roubou a namorada do outro e aí aproveitaram um simples torneio né, de futebol, de futebol amador, e eles conseguiram se desentender em razão dessa rixa e trocaram tiros entre familiares. No final, a polícia é, conseguiu flagrar é, dois elementos, os dois principais, que inclusive um foi, foi alvejado por uma bala, pegou mais ou menos aqui, saiu de lado da orelha, e todos foram para a delegacia em pleno domingo, 12 pessoas na delegacia, familiares, advogados, e nós é, enquadramos ele no artigo 121, combinado com o parágrafo 14 do Código Penal Brasileiro, ou seja, tentativa de homicídio. Os dois foram encaminhados à cadeia pública e certamente é, foram é, submetidos à custódia. Estão respondendo em liberdade o processo de crime de tentativa de homicídio. Então, a polícia chegou, a polícia combateu o crime e recolheu os elementos, vamos dizer assim, ignorantes e cangaceiros à cadeia pública. Isso foi o primeiro caso da semana. O segundo caso foi uma coisa mais, mais tranquila, mas mesmo assim conflitante. Duas senhoras, uma senhora de, de 70 anos de idade e outra de 68, é, estavam brigando porque uma estava acusando a outra de incêndio, de incendiado a sua roça. E graças a uma testemunha, todos compareceram na delegacia, graças a uma, uma testemunha, foi verificado que foi feito, foi, foi um acidente da natureza, onde um redemoinho um vento forte sobre a terra, em, em razão da alta temperatura, é, fez um redemoinho e jogou esse fogo que estava apenas num canto do terreiro é, para a roça da vizinha. E foi provado que realmente houve um acidente da natureza. E, e no final, as duas vizinhas do, do sítio é, falaram, um, se entenderam na delegacia e, e, e saíram em paz. Então não foi preciso abriu um procedimento, abriu um inquérito policial para apurar uma possível tentativa, ou melhor dizendo, prática de incêndio, que na verdade houve um motivo de força maior, força da natureza, que foi o acidente né, de um vento, de um redemoinho que jogou o fogo um, um, de uma roça para outra, e, ele, e eles saíram satisfeitos da delegacia. Até que me convidaram para comparecer lá no sítio, no próximo domingo, que eu estive lá para, vamos dizer assim, saborear a culinária do, do sertão paraibano, né? com a famosa galinha de roça, em capoeira, com feijão de corda, ou feijão de arranque. E o terceiro caso foi um caso de porte ilegal de arma, enquadrei a pessoa no artigo 14 é, do, da lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Porta Ilegal de Arma de Uso Permitido, onde um rapaz estava a circular né, no bairro com a pistola debaixo da cintura e os policiais flagraram ele e ele é, justificou que aquela pistola era para, vamos dizer assim, proteger dos inimigos, onde há dois meses o irmão dele foi foi vítima de um homicídio e com certeza essa pessoa estava desesperada e ia trazer mais problemas para a sociedade, ia trazer possivelmente mais um homicídio ou dois, ele podia até ser mesmo vítima. Então o estado dele estava muito emocional, a... As irmãs, os valentes, chegaram para pedir arbitrar fiança. Eu é, arbitrei fiança, mas como eles não tiveram condições de, de pagar o valor arbitrado, tive que é, dar ordem para a sua prisão, a cadeia pública. Então, ele foi enquadrado no artigo 14 da lei 10.826, 10 que é o Estatuto do Desarmamento porque, na verdade, a população armada vai trazer, com certeza, mais problemas de segurança pública, para, tanto para os órgãos de segurança, como também a sociedade vai ficar em estado de, de alerta permanente. Né? Todo mundo armado, isso não, isso não pode, isso não, não funciona nessa sociedade. Anos em casos excepcionais, onde a pessoa tem um porte. É uma aporte dentro de casa e que mora em lugares êximo, em lugares distantes, no círculo, por exemplo, na zona rural. Aí sim pode se proteger dos malfeitores que, por acaso, apareçam de madrugada ou durante o dia para eles serem vítimas né, de assalto, de, de banditagem. Só nesses casos excepcionados, mas uma população urbana armada é um perigo constante e uma guerra permanente. Por isso que nós enquadramos esse rapaz no artigo 14 da lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento. E ele vai, certamente, vai haver a custódia, a audiência de custódia, ele vai responder em liberdade, mas as condições e os ditames né, da justiça né, prevista na lei. O, o, o quarto caso foi um caso em que, chamou muita atenção na região, por se tratar de uma senhora aparentemente frágil, inclusive paraplégica, com, é, com armações, é, com, com a, as pernas todas, vamos dizer assim, de metais, e ela, na verdade, ela foi flagrada pela, pela polícia civil, com apoio da polícia militar, ela foi flagrada com 5 quilos de sacos de maconha e na verdade ela representava o seu marido que já foi condenado por tráfico de drogas que estava na cadeia e ela vendia tranquilamente essa droga em toda a cidade tanto a cidade principal como os adjacentes lugares em que ela poderia circular é, na aparência né, de uma senhora frágil e eu não tive a menor dúvida que ela foi presa ela foi presa em flagrante, recolhida a cadeia pública do, do presídio feminino de Passos, os quais, é, em qual será, responderá a crime do artigo 33 da, 11, da lei 11.343, que é a lei da, das drogas, o combate ao tráfico de drogas. Então, essa senhora teve uma grande repercussão, porque a, a população achava, se, se tratava de uma, de uma senhora pacata, simples, honesta e aparentemente frágil que na verdade não passa de uma traficante. E a polícia combateu e ela foi à cadeia pública. E vai responder a processo sim por tráfico de drogas. E o quinto caso foi o caso de uma de um roubo de uma de uma loja, uma loja que de variedades que vendia joias, perfumes, notebook. E esse meliante, bem conhecido na cidade. Conheci, é, teve a audácia de violar né, o estabelecimento e roubar e levar dois sacos de joias, os quais caminhou tranquilamente pela madrugada na rua da cidade e levou né, ao destino de um outro meliante, que aparentemente ser uma pessoa honesta, entre aspas, era um receptor. E os dois, no outro dia, foram presos em flagrante, em razão de, do primeiro assaltante ter o seu veículo avariado, bem próximo ali na a delegacia, e na saída da cidade. E, consequentemente, uma pessoa reconheceu ele, por, porque a, o dono da loja colocou um vídeo, né, um vídeo da, de câmera, de câmera do, da, que filmou a ação do bandido, e uma pessoa que estava passando no local em que o assaltante estava com o seu veículo avariado, simplesmente reconheceu e denunciou. E a polícia foi lá no local, prendeu o sujeito, o sujeito confessou que realmente tinha prendido, tinha assaltado a loja e levado os produtos ao receptador. É tinha vendido os valores por 500 reais para consumo de drogas. E esse receptador, é, que a gente achava que era uma pessoa honesta, nós descobrimos que ele praticou diversas vezes o crime de receptação. O primeiro o assaltante foi enquadrado no artigo 55 para 4, furto qualificado do Código Penal Brasileiro, e o outro no artigo 180, Código Penal Brasileiro por receptação criminosa. Então, foram esses cinco casos que eu poderia destacar em, por diversos cargos, diversos relatórios concluídos e encaminhados à justiça no combate ao crime. Muito obrigado pela atenção. Antes de mais nada, quero agradecer aqui todos as, os colegas, as amigas, ex-alunos que estão aqui nos inter interagindo, como Raquel Calvocante, como a nossa querida Ailma Félix, o professor Mazuki Evicsi, dizendo que está na escuta. Muito obrigado, Mazuki. Também é Emmanuel, Lisson, Emmanuel, a Laís Regina e, e tantos outros que estão aqui nos conectando nesse, no presente momento na rede social. Maria Cleonice, um abraço. É, Clenildo, Joice, Viana e tantos outros. Então, muito obrigado pela atenção. Até outra oportunidade, se eu Deus quiser. Fiquem em paz. Um abraço.